Hoje o pedal foi de pneu furado, galera. É Estamos analisando é, aqui é, a situação de cada pneu, né? Porque a gente passou pelo um monte de carta de vidro lá atrás. Vamos encher pneu, né? Vamos encher pneu, né, Luciano? Antes de fazer o um percurso, a gente vai passar um dia antes, pra varrer, <risos> varrendo o percurso. Tem que varrer antes Não, o percurso, porque galera tá demais, viu? Hoje tem hoje um pedal assim que a gente ia fazer a travessia de, de, de balsa, né? De vai ter que balsa, né? Hoje a gente vai nadando hoje. Vai é dar um aleatório, agora vai ser nada aleatório. Mudaram por conta de mim, foi porque eu queria viver. We're gonna a sheep, bright white. I'm a freak in the sheets. Back up close. I'ma grab a nice if you want it. Best you ever had. Give it to your five. Oh, Talzão aí, Sapucau, as regiões aí bonitas aí. Quem todo ele e come together feel the shark waves ah Galera aí chegando, já estamos aqui em Satuba Falando aí, vai dar uma aleatória aí topada. Saindo agora da cidade de Satuba, galera. Indo em direção ao nosso destino. Vou pegar um pistão aí, bem longo. A gente vai em Santa Luzia do Norte. Santa Luzia do Norte, porque eles Aí embaixo, não no meio, no meio. Depois e um pneu remendado, outro pneu furado. <risos> Mais um. Hoje o pedal foi de pneu furado, galera. Ó Estamos analisando aqui a situação de cada pneu, né? Porque a gente passou pelo um monte de carro de vidro lá atrás. Olha a boba! Vamos encher pneu né, vamos encher pneu né Luciano? Antes de fazer o percurso, a gente vai passar um dia antes para varrer varrendo lá o percurso. Tem que varrer antes Não, o percurso, porque galera tá demais viu. Hoje, hoje foi um pedal assim, que a gente ia fazer a travessia de, de, de balsa né, de balsa ter ter né. Vai agora, Pedal aleatório. A gente vai nadando hoje. Pedal aleatório agora vai ser nado aleatório. Uma eternidade depois, So me you slipping by. o cachorro tem meu amigo, hoje tá demais, viu? É cachorro. de demais né Juliana? Acho é de tudo <risos> Pneu furado, cachorro, caminhão oh, Ainda vem chuva Ainda oh, vem oh. chuva <risos> Aqui nos espera galera, vai falar. ali Aqui ainda vai pegar chuva, muita chuva, muita chuva Estou sentindo os respingos chegando agora galera na cidade aqui de Santa Luzia do Norte. Vamos pegar chuva no caminho, já começou o chuvisco. Olha lá adiante, ó, bem fechado já o tempo. Depois de muito pneu furado, furado. Parece tá aqui. Vamos entrando aqui nas ruas de Santa Luzia. Sem andando a é cotoura. Santa Luzia Aqui tem uma trilha, uma trilha, Trilha chamada do Mano Walter. E aqui é a nossa rota. Por aqui, ó. Tem outro por aqui Tem outro local aqui várias casas Agora pegamos chuva galera Começou é um pedalzinho com chuva viu hoje A chuva prometeu, caiu agora É um pouco ruim de pedalar com chuva embora né? então tá na chuva é para se molhar já a gente já, já indo na estrada de coqueiro seco pegando essa chuva uma tréguazinha agora nosso amigo aí Henrique tá inscrito Henrique no meu canal tem que estar tá inscrito vai dar legal <risos> vamos entrando agora na cidade de Cucuqueiro seco, aqui a placa Cuviqueiro seco vamos ver a lagoa aí aí. Passando agora na ponte do polo Muita chuva a gente pegou no caminho Galera toda lá na frente Não deu, infelizmente, galera Não deu pra gente fazer a travessia de balsa De barco, de barco né Infelizmente Riacho Velho Os planos foram interrompidos Por conta da chuva Aqui em Porto é pé vale Chegando agora galera em Barra Nova aqui pra mim 45 Pra mim já vai 45 km <risos> Pra mim né 40 e de volta né? 40 só foi pra vir viu Vai dar quase 100 pra mim Vou uma paradinha, eu acredito que por aqui mesmo A galera toda com frio, olha pra Juliana Todo mundo com frio Todo mundo safando Olha rapaz, ali mais uma <risos> tá mais um ali com frio. Vai para ali com frio. Ó. Todo mundo com frio. Valeu, né? valeu Ju. Você que é minha amiga, eu... E aí Luciano. Luciano. Tá Tem que dar um vapor para esquentar os touros. Olha, olha. <risos> Tu <risos> ah, <não> é <risos>